O que a maioria das pessoas não consegue entender é que quando elas vão comparar o drywall com o sistema de alvenaria comum, elas comparam tijolo e cimento com placa e perfil. E não é assim. O drywall é um sistema muito mais econômico. Por quê? Você tem menos custos indiretos. O que, que são os custos indiretos? Você tem menos gente trabalhando nessa obra. Automaticamente, você gasta com menos comida, menos passagem, menos uniforme, menos API. Menos volume de pessoa é menos trabalho, Não, é mesmo, menos dor de cabeça. Você que gerencia essas pessoas, você vai... É o quê? É mais fácil gerenciar Quatro pessoas ou 10 pessoas. É uma diferença dessa, porque com drywall, você faz 50 metros quadrados em dois dias. Com venaria, você faz 50 metros quadrados em uma semana, oito dias. A produtividade é muito diferente. E aí é nessa questão que você acaba economizando e que a maioria das pessoas erra. Além disso, tem o volume de material, quanto pesa o, o, o cimento, quanto pesa a areia, quanto pesa o tijolo. Um bloco de concreto, imagina, versus uma parede de gesso. Uma parede de alvenaria pesa. 125 quilos por metro quadrado. Uma parede de drywall pesa entre 30 e 25 quilos por metro quadrado. Olha só essa diferença. O que você acha que é mais fácil de construir? A parede de alvenaria ou a parede de drywall?